Nesta aula eu vou ensinar uma técnica que é para intermediários e avançado, mas você que está iniciando agora pode também fazer desde o momento que tem a liberação do seu médico. Eu sou o professor Emílio Júnior e vou explicar passo a passo como fazer este exercício. Vamos lá? Então presta atenção no que eu vou demonstrar. O exercício que nós vamos fazer é a prancha abdominal. A prancha abdominal consiste em você colocar o seu antebraço em contato com o solo e ficar nesta posição. Pronto! Aqui, você ficando nessa posição, nós iremos fazer uma modificação. Qual é a modificação? Nós vamos tirar o braço direito, fazer a extensão do braço, tirar o esquerdo e ficar numa prancha abdominal com os braços estendidos. Volto à posição inicial, flexiono o braço direito, flexiono o braço esquerdo e volto para a prancha tradicional. Mais uma vez, agora subindo com o braço esquerdo. Volto, estico o braço esquerdo, direito e fico parado em uma prancha com os braços estendidos. Professor, esse exercício eu achei ele muito difícil porque eu sou iniciante, se você é iniciante não tem problema como eu expliquei você pode fazer para iniciante a prancha abdominal primeiro e sustentar o máximo de tempo que você puder essa prancha depois que você aprender e manter no mínimo 30 segundos essa prancha, você pode começar a treinar a prancha com os braços estendidos, ficando nessa posição também. Quando você conseguir ficar 30 segundos nessa, aí você começa a fazer o treinamento de flexionar um braço, descer, flexionar o outro e ficar na posição de prancha. Claro que no primeiro momento, Vai ser muito difícil você ainda ficar de pé, com os braços estendidos. Então, só faça o um movimento de descer. Começa na prancha estendida e desce para a prancha com o antebraço. E aí você vai treinando ao passar do tempo, você vai ganhando aptidão física, você vai ganhando força, resistência para fazer o movimento que eu mostrei. Por isso que no início do vídeo eu fiz questão de dizer que esse treinamento é para intermediários e avançados, mas você que é iniciante pode ir tentando fazer, afinal de contas todo mundo teve que aprender a fazer em um momento da vida. Vai lá nos comentários e me diz qual a cidade que você está e me manda também uma mensagem, uma pergunta, que eu terei maior prazer em responder em forma de vídeo para que essa sua dúvida possa esclarecer a dúvida de muitas outras pessoas que, assim como você, têm essa dúvida. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro.